Chegaram aqui pra mim alguns tecidos lá do Saia de Saia. Pra quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja física e online, tá? Eles têm duas lojas físicas. Uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Gente, tem de tudo lá. Não é só tecido. Tem aviamentos, como vocês vão ver aqui. Tem roupas prontas, tem bolsas, acessórios. Gente, tudo que é tipo de aviamento vocês encontram lá. Então vale muito a pena, se você for da região, dar um pulinho pra conhecer uma das lojas que eles têm física, tá? Mas se você mora longe, eu também não sou de Sorocaba, nem de Monte Alto, eu sou de Campinas, então eu sempre faço as minhas comprinhas pelo WhatsApp, tá? Tem o um site também, mas eu prefiro sempre ser atendida pelas meninas do WhatsApp, elas são uns amores, eu vou deixar o contato aqui passando pra vocês, de um WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, elas respondem vocês rapidinho, tá? Bom, então eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas escolhas que eu peguei, algumas coisas aqui, já vamos começar a fazer o projeto aí de inverno, né, outono-inverno, só que antes de mostrar as minhas escolhas de tecido, a gente vai falar sobre um pouquinho é, sobre vestido de noiva, eu sei que por conta da pandemia muitas festas aí foram adiadas, né, e, gente, lá no Saia de Saia tem uma parte, lá na, na, na loja do Sorocaba, na parte superior, que tem só tecidos finos. Então, vocês ficam chocadas, tá? Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada na, tipo, na quantidade. Então, não é só oivo, então, é tipo, madrinha, batizado, tudo que é festa, formatura... Aí, nessa pandemia, muitas festas foram adiadas e agora estão começando a vir as festas aí, né? E eu percebo que o pessoal tá querendo botar a mão na massa e fazer o próprio vestido. Então, já que você não vai gastar com a mão de obra, vamos investir num tecido bom. E que tecido você vai escolher, né? Eu não me recordo qual foram as leitoras que tinham me perguntado sobre vestido de noiva, mas se você for uma delas, me deixa aqui embaixo o seu nomezinho, tá certo? Bom, vou falar uma breve aqui, uma breve história sobre vestido de noiva, né? Pra você escolher o tecido, a cor, é, pedrarias, modelos, enfim, depende muito da sua cultura e da religião, né? Então, aí você se, a gente se baseia muito nisso para escolher ah, modelos, cores, enfim. Nas culturas ocidentais, é, o vestido, a cor mais comum que a gente escolhe são os vestidos brancos, que representam a paz, a pureza, né? Agora, pra vocês terem uma ideia, já nos países aí do Oriente, o pessoal prefere as cores vermelhas, que representam a prosperidade, então é muito comum você ver uma noiva... Casando de vermelho, já aqui, né, se uma noiva casa de vermelho, entra numa igreja de vermelho, meu Deus do céu, é um aquele alvoroço, né, o que que tá acontecendo, o que é causar, mas é, é tudo uma questão de costume, né, então a, o nosso costume, a nossa cultura é casar com cores mais claras, que representa aí a pureza e a paz. É, mas aí vai muito de cultura e modelo, é, tipo de tecido que você vai escolher também depende muito se você vai casar de dia ou de noite, né? Se você vai fazer um casamento, vamos supor, de dia. Você vai escolher um vestido aí cheio de pedraria, cheio de brilho, porque nem vai aparecer, não condiz com o ambiente, né? Agora, você vai casar de noite, eu vou deixar passando aí algumas fotinhas de modelos de, de vestidos de noiva pra vocês. Inclusive, tendências que estão voltando aí muito... A forte, tá? Que são mangas bufantes Eu lembro que antigamente É... Tipo, as nossas mães aí avós, assim, casavam com aqueles vestidos Com aquelas mangonas bufantes, né? E hoje a gente olha as fotos e fala Meu Deus! E, gente, é uma tendência que está voltando Não aquela manga em si, né? Mas eu vou deixar Vou ver se eu acho aí uns modelos de mangas bufantes Que estão voltando aí muito, Uma tendência muito forte em vestidos de noiva Se você tá procurando um modelo aí diferentão, Tá? Lembrando que para você fazer também é, o seu vestido de noiva, a primeira coisa que você tem que pensar é você vai casar de dia ou de noite para saber o tipo, né, é, a sua religião, né, tipo, não sei, né, tem religiões que não permitem, peças muito decotadas, tem outras mulheres que já casam, é, vamos supor, faz só, só o casamento no civil e aí faz aquele vestido totalmente transparente, eu acho lindo, usaria, não tem um corpo para isso, então não usaria, então depende muito, gente, tem muitas muitas variáveis aí pra você escolher o seu vestido de noiva. E eu sei que é um momento muito importante e a gente fica bem perdida, né? Você vai falar pra mim, você acha que vale a pena comprar, alugar, fazer... Olha, quando eu casei isso há 18 anos atrás, eu aluguei o meu vestido de noiva, foi o primeiro aluguel. Então quando você aluga o primeiro aluguel, a gente sabe que é bem mais caro. Me arrependo, me arrependo porque eu, eu gostaria de ter comprado o meu vestido de noiva, talvez até aquele mesmo ter feito uma proposta, porque é algo que eu gostaria de ter guardado. Tem muita gente que fala, ai, mas só ocupa espaço, você não vai mais usar. Não, realmente você não vai mais usar, mas é uma recordação, então, tipo, hoje, na época eu não costurava. Hoje, talvez, eu mesma fizesse o meu vestido de noiva. Lógico que talvez eu fizesse alguns outros cursos mais, assim, voltados pra área de vestido de festa. Mas, com certeza, eu faria o meu próprio vestido, tá? Pra mim ter isso. Então, pra quem pergunta pra mim, Josi, alugo, compro ou faço? Se você conseguir fazer, faça. Se você não conseguir fazer, tente comprar. Minha opinião, tá? Aí eu sei que vai criar uma, né, tipo... Vamos, vamos entrar em conflitos aqui, mas enfim, essa é a minha opinião. E um, um dos materiais que você usa muito para fazer vestidos de noiva é crinol, tá? Esse daqui que eu tenho também é lá do Saia de Saia. Ele existe de várias larguras, várias cores. Este daqui, ele é um material bem que ele deixa a peça mais estruturada, tá vendo? Ó, lembrando que ele nunca vai poder ficar em contato com o corpo, tá? Tem gente que deixa, não é o correto, porque ele vai pinicar. Mas também tem uh, várias outras peças que a gente usa para fazer vestidos de noiva, né? Que são os, as barbatanas, que são, são peças mais estruturadas. Tule, né? Para dar aquela transparência onde você quer que pareça que não tem nada e tem ali, né? Então tem muitos, muitos aviamentos que a gente usa aí para fazer uma peça de vestido de noiva, tá? Tudo que você vai precisar, você vai encontrar lá no Saia de Saia. Eu peguei, então, três Opções de tecidos, porque três eu peguei uma opção dia, tá? Sim, pra quem quer casar no campo, uma opção assim, mais assim, sei lá, casamento no civil, uma coisa mais, mais simples, assim, e uma coisa, uou, cheguei, é. Quero arrasar, tá bom? Lembrando que eu peguei tecidos, partes, é, eu peguei só alguns pedacinhos, gente, porque. É, eu não vou usar, então não adiantava pegar, tipo, sei lá, dois metros de tecido. O que, que eu vou fazer? Gente, eu não vou fazer isso de noiva, né? Então, eu peguei só uns pedaços pra mostrar aqui pra vocês. Então, eu peguei três opções. Lembrando que lá tem muitas mais opções e tem outras cores. Pra quem quer ser madrinha, pra quem quer ir numa formatura, e enfim. Vamos começar? Olha, as meninas mudaram assim pra minha Larissa. Gente, ela é um amor. Eu fiz ela separar e cortar os pedacinhos de tecido pra mim. Ela é um amor. Vamos começar, então, pelo que eu usaria pra... mais simples assim, né? Tipo, lembrando que, apesar dele ser simples, todos os tecidos aqui que eu peguei são tules bordados. Então, este daqui é um tule bordado, a parte transparente dele é de poá, ó, tá? E olha esse bordado dele, deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui no braço. Olha, lembrando que, apesar dele parecer simples, você pode fazer o bordado aqui por cima, tá? Ó, então ele é inteiro assim. Olha, ó, aqui mostra bem o. a parte inteiriça dele. Ó, você pode recortar isso daqui e fazer bordados na peça em cima, tá? Já fiz vestido de festa que eu fiz isso. Eu comprei um pedaço de tule, desses bordados. E aí a saia, ela não era do tule bordado. E aí, na saia preta, eu coloquei esses bordados em azul, tudo bordado à mão, gente. Então, dá trabalho, dá trabalho, mas, né, é outro nível. Então, olha, gente, olha esse, olha esse tule, maravilhoso, ó. Olha uma manga, né, aqui a parte do braço, ó, toda transparente, maravilhoso. Então, este daqui, eu usaria, assim para uma ocasião mais... Dia simples, né? Dá até que ser no casamento no civil tal. Vamos para a segunda opção, que, gente, eu confesso que foi o meu favorito. Eu casaria com certeza com este tule aqui. E este tule aqui dá pra. Eu acho que tão, daria pra usar até a noite. Ele, gente, eu amei esse. Esse daqui é maravilhoso é demais. Eu, foi o que eu mais gostei. Eu até mostrei pro meu marido, foi o que ele mais gostou também. Ele também é um tule bordado, olha. Só que ele já não tem os poás, né? Aqui, olha, o barrado dele. Deixa eu tentar mostrar pra vocês que ele já vem com as flores bordadas com pérolas. E ele tem brilho, gente. Vocês conseguem ver o brilho? Por isso que esses tipos de tecido vocês têm que ir na loja, né? Ó, olha o brilho, tá vendo? Então, isso daqui refletindo à noite deve ficar show. E olha, é tudo 3D. As flores, tá vendo? Foi o que eu mais gostei, foi a opção que eu mais gostei. Eu fiquei apaixonada. Vou até guardar esse pedaço de tecido pra fazer alguma coisa com ele. Olha isso. Ó, tudo 3D, tá vendo? Lembrando que você, além desses bordados, você pode bordar mais pedrarias aqui em cima, né? Cristal, pra dar mais brilho. Mas eu confesso que esse foi o que eu mais gostei. achei lindo. E o último, que ele já vem inteiro bordado o negócio. Gente, esse daqui é um tule bordado indiano, tá? Esse daqui com certeza à noite. Se bem que, né, temos as ousadas aí que casaria com desse de dia, né? Gente, é, é difícil mostrar o brilho das coisas pela internet. É que nem cheiro. Olha isso. Ele é inteiro bordado com canutilho e pérolas. É uma delicadeza. Olha o trabalho disso. Vocês estão vendo? Gente, é um trabalho. Usa para apanhar o gato miador que o marido está em home office em reunião. Aí como é que você pega um gato que não para de miar? Propaganda? Tô sendo bancada? Não podia, né? Porque isso aqui vai que nem... E o gato tá aqui embaixo desesperado querendo o catnip dele, gente. Sim, ele quer catnip. Então, voltando aqui para esse tule aqui indiano bordado, olha, gente, vou pôr de ladinho aqui para vocês verem que ele é todo alto relevo o negócio, olha isso, passada, passada, olha as flores, tão vendo? Olha isso, olha o trabalho, passada, sério, olha isso, gente, sério. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Então, tem inúmeras opções aí de tules, enfim, tem rendas. Pra quem não gosta de tecido, muito cheguei. Também tem é, ziberline, que é um tecido mais estruturado e é liso, né? Então, pra quem gosta de uma coisa mais ah, sem pedraria, ou até mesmo o próprio tule, só o tule, né? Um, um tule assim, olha, nem esse daqui. Só o tule de poá mesmo, né? Pra quem é mais básica. Então, a gente, tem muitas opções. Aí você tem que ver também. Tipo de caimento que você vai querer, né? Se você quer um, um vestido mais leve, mais fluido. Um tecido, um vestido mais estruturado. Então, vai muito disso. Mas, assim, o que, que eu posso dizer pra você que tá procurando aí tecido? Aonde, José, onde eu encontro? Tem, tem meninas que falam pra mim assim, José, eu fui pra São Paulo, não tem tecido bonito. É um momento, é um momento seu, é um momento único. Gente, então investe. Eu tenho certeza, vale a pena você dar uma passada lá no Saia de Saia pra você conferir as opções que tem lá, certo? Tem muito tecido lindo e eu sei que os tecidos do Saia de Saia são de qualidade. Eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeita. As meninas, elas atendem. Olha, se você não sair de lá com o vestido pronto, eu não digo é nada, porque vocês cê, não têm noção de como é o atendimento lá. Então, eu acho que vale a pena passa lá pra conhecer aí as linhas aí noiva, linha festa na verdade, né? Porque como eu disse, tem outras opções de cores se você é formanda, se você vai ser madrinha, eu com, com certeza eu seria madrinha com tecido até caiu o coisas em cima do gato mas gente, sem sombras de dúvida nenhuma eu seria madrinha com, tudo, com um vestido desse daqui, esse daqui é o de flor, tá vendo, ó? se bobear até com esse daqui, que é todo bordado, tá? Sério, sério, porque eu sou dessas. Lógico que eu não iria de branco, né? Então eu pegaria outra cor, né? Imagina, sei lá, um azul lindo. Eu fui madrinha do, do meu cunhado e o tecido era azul royal. Eu acabei não fazendo o vestido. Ele é inteiro bordado. Qualquer eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei não fazendo porque foi muito em cima, assim, o prazo, sabe? Então eu acabei não fazendo... Eu tava cheia de coisa pra fazer. E querendo ou não, eu ainda fui a maquiadora oficial de praticamente tá a festa inteira. Então acabou que não, não, não tinha como, sabe? Não tinha como mesmo. Bom, então essas foram as opções de vestido de noiva que eu trouxe aqui pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou deixar aqui passando na tela o WhatsApp, tá bom? Das meninas lá de saia de saia. Ninguém melhor do que pessoas que trabalham, que têm experiência aí pra ajudar vocês nesse sentido, né? E bora, então, agora falar das minhas escolhas lá do Saia de Saia. Eu peguei quatro tecidos. Aí, gente, chegou... Olha aqui, olha as cores. Deixa eu mostrar tudo aqui pra vocês, aí eu mostro um por um. Gente, olha a paleta de cores que bonita que eu peguei. Eu adorei a paleta de cores. Bom, chega tudo super rapidinho, super bem embalado, né? Eu já tirei tudo do saquinho porque eu gosto de pegar, né? Vamos, com... Vamos começar, então, falando deste laranja aqui, gente, Olha, Ele é um viscolino, não é transparente, que é a primeira coisa que todo mundo me pergunta de tecido, quando eu mostro, não é transparente. Tendência também muito forte as cores, tá? Ele tem... Nossa, muito pouquinho de elastano, tá? Deixa eu ver quanto que eu tenho dele. Eu tenho dois metros dele. Gente, ele tem bem, bem pouquinho de laçana, não sei nem se dá pra considerar, que ele dá uma leve esticadinha, né? E ele, olha, ai eu adoro, gente, eu amo o tá? Ele não amassa tanto que nem o linho, olha. Eu amo esse tipo de tecido, ele é fácil de trabalhar. Então, gente, vai sair pros jetinhos aqui, fazer aquela... Eu até pensei em fazer aqui com vocês aquele negócio de cor, ó. ver se combina, sabe? Não sei se combina, mas eu vou usar, porque eu adoro laranja. Tô numa vibe de cores mais assim. Como vocês podem ver, não peguei nenhum tecido estampado. Até fiquei chocada quando chegou. Eu falei, nossa, não peguei. Eu tô vendo aqui pra ver quanto a metragem, tá, gente? Então, eu tenho dois metros desse daqui. Eu vou... Não sei hein, o que eu vou fazer com ele. Então, eu tô aceitando sugestões. O próximo é um... Te... Eu peguei esse tecido aqui. Nunca trabalhei com esse tecido. E... Quando postaram lá no site, todo mundo tava me perguntando, Josi, qual é a diferença, qual a diferença? E eu não sabia responder pra vocês qual a diferença, porque eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de tecido, que é o crepe patu. Eu não sei se é assim que pronuncia, patu, patuá, que ele é de acetato. E, gente, eu posso dizer uma coisa pra vocês? Eu não quero mais crepe na minha vida, não. Só quero esse crepe aqui. O lado do avesso dele é o crepe comum, tá? C você sente aqui que é o crepe comum. Este outro lado, ele parece meio resinado, mas não é resinado. Ele tem um toque meio seda, mas não é seda. É, é sabe aquele negócio que você não sabe explicar? Eu peguei na cor amarelo, e yellow, está escrito lá no site para quem quiser, tá certo? E olha, olha a diferença, olha a diferença deste lado e do lado que seria o crepe comum. Tá vendo que ele tem um leve brilho? Tem várias cores desse daqui. Esse daqui eu tenho 2,20. Esse daqui eu quero fazer um conjunto de calça e blusa, tá? Que eu vi na internet e achei lindo, gente. Achei lindo. E eu quero fazer, tá? Gente, sério. Vamos ver. Vamos ver na hora de costurar, mas ele parece muito top. Deixa eu ver se amassa. Ah, não tem elastano, não é transparente. Não amassa adorei amei já porque é na massa né agora vamos para os próximos temos mais dois aqui ó tudo super bem embaladinho gente. gente esse daqui deixa eu ver aqui quanto que eu tenho dele 180 é uma malha canelada canelada premium vocês não tem noção dessa malha canelada tem 1,80m gente que aqui... Tô passada com a qualidade, é muito grossa, ela tem elastano, mas gente, é um elastano, ela é grossa, tipo, não marca, e é assim, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho, então esse tem elastano, esse daqui é uma malha canelada prêmio com várias opções de cores, que boa de azul! Gente, o que eu vou falar pra vocês? Eu vi um conjunto, inclusive, dessa cor aqui na Zara, que era a blusinha, assim, de manguinha normal, com uma calça. 600 reais. 600 reais. Lógico que eu vou fazer, né? Não preciso nem falar que eu vou fazer. E, gente, olha isso. Olha o preço lá no site dessa malha pra vocês verem se não vale a pena. E o próximo e último tecido Que eu não sei quanto tem Porque esse daqui foi a Lu que me mudou Pra mim já fazer projetinho aí De... Esse tem elastano Ele é um couro da azul Rosé Deixa eu ver se vocês conseguem ver a cor real Porque eu tô com o um softbox ligada. Tá vendo? Ele é um couro, ele é um pouquinho mais escuro Do que vocês estão vendo aí Eu acho que deve ter um, um meio Dois metros aqui de, de, de couro E ele tem elastano Ó, deixa eu ver. Tem elastano, gente. Ele é bem encorpadão, o lado... Do... Ai, o lado dele é bem macio. Olha, parece linho do outro lado. Bem macio lá lado que fica encostado no corpo. Vou fazer... E cheira a cor, tá? Tem outras cores também, tá, gente? Vou fazer um projeto bem bacana. E sabe o que é legal desse daqui? Que eu vou mostrar pra vocês como costurar na máquina doméstica. E estamos aí com participação especial dos meus novos vizinhos, né? Que eles não podem ouvir a minha voz, que começam a latir. Sim, gente, tem um monte de cachorro aqui na minha vizinha. E eu começo a gravar vídeo e eles começam a latir, eles acordaram. Então, ignorem os cachorros. Antes, na outra casa, eu falava, ignorem o barulho da obra. Que ignorem o barulho, o barulho dos meus vizinhos, como vocês podem ver. Então, gente, então esse daqui eu vou, vou costurar ele na máquina doméstica com vocês. Vocês vão ver que dá pra costurar normal. A única coisa que a gente vai fazer é trocar o pezinho da máquina. Sim, linha normal, máquina doméstica, só vamos trocar o pezinho, tá certo? Gente, os tecidos que eu escolhi foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos projetos novos. Tô devagar, mas tô aqui. Então, me aguardem que teremos projeto sobre os vestidos de noiva, se vocês tiverem dúvida. Eu vou deixar de novo aqui passando pra vocês o contato do pessoal do Saia de Saia. Lembrando que tem tecidos moda festa, tá? Eu peguei três opções, mas eu... Foto. Foto do Saia de Saia da parte superior lá pra vocês terem uma noção do que é vestido de moda festa. né? Então, vale a pena dar uma conferidinha pessoalmente lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Desse vídeo que eu gravei meio, né, tipo, recebidos de tecido, com dúvidas de vestido de noiva. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre tecidos, que tipo de tecidos usarem, me deixem aqui embaixo nos comentários, que nos próximos vídeos eu vou ir falando. Se vocês quiserem que eu traga sugestões de tecidos para alguma ocasião. Enfim, me deixem aqui falando, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.